Aí. Dedos apontando para frente, deixa, destravar os joelhos, a gente não deixa ele estendido e nem flexionado, tá? Só que um isso aqui, ó. Destravar, deixar ele solto, tá? Aí. Primeira coisa a gente só vai respirar. Presta atenção em como está respirando. Primeira coisa como está respirando agora, não precisa forçar nada. Só presta atenção em como está respirando e se deixa de respirar como está respirando agora. Agora a gente coloca as mãos aqui na liga e isso abaixo comigo. E a gente vai inspirar e respirar só por aqui, tá? Como se enchesse um pouco. Então, você enche esse balão. Deixa eu lá. Agora a gente vai pegar aqui, ó, e abraçar as costelas. Isso, cuidado que eu Isso. Isso. não subo os ombros, deixa os ombros cair. Isso. Bem as costelas mesmo. Isso, onde der. Aí. Máximo que der pra subir. Agora aqui vai naturalmente, já está já tá pressionando. Deixa eu pressionar naturalmente, não precisa fazer força. Agora inspira e percebe como ela se Agora é só as costelas. E ainda são só as costelas. Precisa forçar para empurrar, destrava lá os joelhos. Deixa o ar Pode ser que fique um pouco tonto, mas tudo bem. Se começar a ficar tonto, presta atenção no ponto de apoio dos pés no do chão. Sente lá o peso dos pés no do chão. Às vezes os braços não tem essa mobilidade para ficar aqui, então pode aqui também, experimenta assim, né? É outra opção. E deixa apoiar os braços, fica lá segurando, deixa apoiar mesmo. Outra forma de fazer. Pode soltar a voz também, tá? Ah! Ah! Só um pouquinho. A gente fez essa respiração aqui. Diafragmática, inflando a barriga. Pensando só no corpo, tá? Inflando a barriga. Separando as costelas e agora aqui no peito. A gente vai colocar as mãos no peito, mas não deixa segurando. Dá uma, uma segurada, na travada aqui. Eu não precisa ficar fazendo força para segurar. Agora só aqui. Sem fazer, querer fazer força. Só enche o peito. Pode fechar os olhos. Seu tempo para sentir chegar no peito a respiração. Se for começar a ficar tonto, presta atenção nos pontos de apoio do chão. Pode então, é você já, dá vontade de você já se respirar assim. Né? Destrava os joelhos. Percebendo como eu não estou totalmente estático, eu vou me equilibrando nesses pontos de apoio do pé no chão. Outra coisa, isso expirou, dá até o quê? Ai, esvazia o peito quando expira se impulsionar para baixo, pode abrir os olhos, vamos prestar atenção agora na relação que esse externo, esse osso externo onde a gente está com a direção, <risos> tem com a coluna e com essa respiração aqui de cima, e, e quando vai inspirar a respiração, Vai fazer subir e a expiração não movimenta antes que a respiração faça isso acontecer. Cada um vai ter uma amplitude de movimentação da coluna a partir dessa respiração em cima. Sente a respiração abrindo e impulsionando lá para cima. Já vai começar a pegar as costelas. Como um balão, ele infla. E... E nesse subir e descer, a gente percebe que quando começa a inspirar, a primeira coisa que a gente sente é as costas abrirem. E... A primeira coisa é sempre a respiração. A primeira coisa é sempre a respiração. Ixi. Esvazia e deixa soltar. O tanto que for. Que a respiração faça com que movimente. É bem micro. Pode bocejar no meio do caminho. Vai dar vontade. Enche tudo. E aí. sobre os olhos, e dá essa, só essa mobilizada aqui, percebe essa mobilizada, agora uma outra velocidade de respiração, para baixo e para frente. A mão quase agora faz com que provoca a respiração. Aí, aí, isso. Sente a respiração te levando para cima. Sempre lá de dentro. que vai fazer vai subir. Aí, é interno. Isso, isso, por menor que seja. Isso aí, isso, isso aí, isso aí, por menor que seja. Aí, parou. Percebe como a respiração ela vai Agora vai com o corpo, expande, expande para todos os lados.